Olá, eu sou cabina Pulga e quero lhe fazer um convite. Dia 25 de agosto de 2017, estaremos aí em Belo Horizonte com o primeiro simpósio mineiro de saúde estética e hortomolecular, levando muitas novidades, levando é, assuntos super interessantes na área da saúde estética, da ortomolecular, molecular é, voltado para o envelhecimento saudável e como você pode utilizar tudo isso em seu consultório. Então vai ser um dia, assim, muito bacana, com muitas palestras, palestras de de pessoas é, renomadas na área, que vão compartilhar com vocês todo um conhecimento inovador e suas experiências em consultório. Teremos mesas redondas, teremos é, palestras com práticas demonstrativas, enfim, tá bem bacana a, a grade né, de palestras, o programa, quero muito te ver, te conhecer lá no, neste evento, estarei também. E, enfim, está aí, dia 25 de agosto, em Belo Horizonte. Acesse o nosso site, faça sua inscrição, não deixe para depois. Quero te dar aquele carinhoso abraço e compartilhar com você todo o meu conhecimento nessa área. Um abraço!